e a divulgação da extensão, e nesse momento, então, convido a professora Adelina Mesari nossa pro-reitora de extensão, para fazer um acolhimento aí a todos e todas presentes. Então, bom dia a todos e todas, né, é uma alegria muito grande estarmos todos reunidos aqui numa roda de conversa, como diz o professor Eduardo, né, porque temos aqui todo o suporte da ProRest, né, tanto no registro, quanto na execução, quanto na divulgação da extensão. Então, a, a, o intuito desse nosso encontro hoje é realmente é, passar, né, deixar mais a palavra para dúvidas né, e, e perguntas, Vamos expor tudo que a gente faz dentro do sistema de, de extensão, quais são os nossos projetos desde que a gente assumiu que já uh, executamos e os que a gente já pretende né, lançar em breve, vamos deixar todos atualizados. O que a gente sente falta, na verdade, é a presença dos extensionistas. Né? Nós temos feito contato com os extensionistas desta forma, como nós estamos fazendo agora, através de reuniões remotas ou, eventualmente, através de e-mails, né? Então, muitos uh, de vocês, por exemplo, pode não, não conhecer a, a Carla, o, o Heitor, o, a Kelly, o Vicente, né? Só por e-mail, o Sérgio, né? O Paulo, então a Tânia e só por e-mail ou, eventualmente, em reuniões com encontros como esses. Então, a gente está sentindo essa falta, por isso que nós lançamos uh, o nosso slogan, Vem para a Extensão. Nós queremos acolhê-los todos, quando possível, presencialmente, né? as portas da ProRest serão sempre abertas. A partir de ontem, nós abrimos a possibilidade de, a partir de segunda-feira, nós fazermos um plantão, né, para que possa atender os extensionistas quando tiverem dúvidas, pedirem ajuda. Então, nós teremos, na forma de plantão, porque ainda não podemos abrir né, as portas. Então, na verdade, o nosso objetivo hoje é acolhê-los a todos, os que estão presentes, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Volto a dizer, vem para a extensão. Né? E é isso que nós vamos tentar fazer agora com vocês, começar a conversar, um, dialogar né? e tentar responder as dúvidas e perguntas que vierem para nós. Então, eu volto, pa, passo a palavra novamente para o professor Eduardo, para ele dar continuidade à nossa, nossa live. Obrigado. É, agradecer novamente a presença de todos e todas aqui nos acompanhando, para a gente é um privilégio poder encontrá-los. Como a Adelina falou, né, os encontros têm mudado um pouquinho de formato, né, mas a gente tem tentado que eles não deixem de acontecer da forma que for, mas a gente tem tentado né, manter sempre esse contato. Está né? aí o, nossa, a, o nosso slogan, como a Adelina falou, que eu venho para a extensão, então a ideia é sempre estar cada vez mais próximos né, de todos, né? e ficamos muito felizes de, nessa manhã, contar com grande parte aqui da, da nossa equipe, da, da pró-reitoria de extensão, né? então a gente tem a participação aqui do núcleo de divulgação, através do, do Vicente do Paulo, né? da assessoria técnica, né? pela Carla, pela Tânia, pelo Heitor, pelo Sérgio, e também do núcleo administrativo, aqui representado pela Kelly. Né? Então, a gente fica muito feliz porque a extensão é esse coletivo, né? a extensão é feita... Uh, por todos e todas, né? não só os extensionistas, né? sejam eles professores, alunos, comunidade, né? mas também essa nossa equipe extensionista que está ali sempre, né? como a Adelina falou, disposta, disponível e dando suporte. Né? Então, não somos nada sem essa super equipe aí. Então, acho que é um momento também muito importante de agradecer o empenho de todos e todas, e que nesse momento de pandemia tem sido maior ainda. Né? A gente percebe o quanto... Cada um e uma tem trabalhado para superar qualquer dificuldade desse momento, de muitas vezes não poder estar trabalhando junto, não tra né, trabalhar presencialmente, né, e encontrado alternativas, né, caminhos alternativos aí, para que a gente possa não só continuar, mas como a gente sempre tem tentado fazer, a Adelina sempre trouxe isso. Me lembro desde o primeiro dia né, que a gente conversou, que a Adelina me chamou para conversar, ela falou: a gente tem que manter e ampliar. Né? A ideia é. É, é, é qualificar e é trabalhar cada vez mais juntos, né, então acho que essa foi muita pauta que, que a professora Adelina trouxe, né, do trabalho juntos e isso é o que a gente tem tentado fazer né? nessa gestão da ProRest e, e essa chamada vem para extensão, não é só realmente para os nossos extensionistas, para a comunidade, mas é para a equipe, né, para que a gente possa trabalhar efetivamente sempre juntos, que todos participem de todas as esferas, inclusive da, da esfera da decisão, né, então a gente tem feito desde o planejamento de gestão, do planejamento anual, né, todos da equipe que estão aqui, assim como os diretores, os setores da ProRest, participaram e atuam ativamente, né, em todas as, as decisões, propostas, projetos que a Pró-Reitoria vem uh, desenvolvendo. Eu não quero me alongar demais, como é uma conversa, conforme as coisas forem surgindo, a gente vai uh, uh, trazendo né, aos pouquinhos, né, e como eu falei né, desses três núcleos, vamos dizer, da pró-reitoria que estão aqui, e a pauta justa é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o registro, a execução e a divulgação da extensão, né, eu vou fazendo algumas perguntas, eu vou chamando alguns colegas, e a ideia é que cada um né, possa falar um pouquinho, né, dessas novidades, a gente tentou, né, criar realmente novas ferramentas, programas, uh, formações, né, possibilidades para que a gente possa, né, uh, não gosto de falar enfrentar, né, mas trabalhar, né, durante o período de pandemia e se manter conectados e, como a gente falava, qualificando, ampliando os trabalhos da extensão. Então, nesse sentido, eu, eu convido um pouquinho né, o, o pessoal do Núcleo de Divulgação, o Vicente, o Paulo, se quiserem falar sobre as atividades que ali são desenvolvidas, as novas propostas, né, uh, frente a esses tempos de pandemia, a gente buscou muito uh, um contato com os extensionistas para saber quais eram as dificuldades que estavam sendo encontradas, um dos pontos que surgiu é a questão da divulgação, né, antes a gente encontrava, a gente falava no corredor, a gente tinha quantos eventos, né, não que os eventos tenham diminuído, mas a gente não tem mais aquele encontro presencial, né? Então, muitos extensionistas trouxeram a questão, poxa, migramos nossa comunicação, que muitas vezes era mais presencial, para redes sociais. Mas agora a gente tem dificuldade de desenvolver peças, a gente tem que ter bolsistas pra, pra, da área da comunicação, do design, enfim, né? Então, o núcleo de divulgação também teve que se adequar muito a isso, e tem trabalhado né, constantemente, né, nunca trabalhou tanto, eu acho, porque a gente tem um portas abertas, 365 dias no ano, com comunicação todos os dias, a gente tem um site novo da ProRest, a gente tem projetos e programas novos, e daí eu queria então que o pessoal falasse um pouquinho aí, eles trouxessem, né, Uh, nas próprias falas, um pouco desses projetos, como o PROAD, né, a própria campanha vem para a extensão, e o que, que a gente tem feito no sentido de cada vez mais fazer esse chamamento, esse convite, para que os extensionistas mandem vídeos, para que a gente possa estar né, tá, tá sempre com as nossas redes sociais atualizadas, e, e promovendo engajamento também das pessoas que estão lá, que não seja uma ferramenta estanque. Então, tudo contigo aí, Vicente, Paulo, fiquem à vontade. Obrigado, Eduardo, bom dia a todos e todas, é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, muitos aqui eu conheço pelo nome e de encontros presenciais, outros pela, pelos encontros virtuais, e-mails, coisas assim, enfim. Bom, de fato, Eduardo, assim, a gente teve que se adequar bastante né, em função da, da pandemia, né? eu acho que, como tudo assim, ela proporcionou uh, possibilidades da gente se reinventar e mudanças, né, uh, no nosso trabalho no nosso dia a dia. A gente, né, uh, para quem não sabe, a gente faz divulgação no site da ProRest de toda a atividade de extensão da UFRGS que assim desejar, né. Uh, como nós temos, né, Carla, mais de duas mil atividades de extensão registradas, é impossível nós divulgarmos todas e irmos atrás de todas. Então, a gente sempre pede, né, e incentiva muito e as campanhas desse ano aí lançadas no começo do ano elas têm esse propósito, né? A gente incentiva muito que as pessoas nos procurem e peçam a divulgação para nós do não só do seu evento, né? Que já é um movimento natural, ah, vamos fazer uma live, vamos fazer uma palestra, enfim, mas também peça a divulgação do seu projeto de extensão. E nós estamos sempre abertos a isso, né? Uh... Mas, enfim, em função da, da, da pandemia, a gente teve que adequar uh, certos procedimentos. Né? Nós tínhamos e sempre fizemos divulgação a partir de notícias no site da Proeste, de uh, postagens nas redes sociais, né? a partir das notícias que eram geradas. Né? As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, sempre que tiver alguma coisa para divulgar. Né? Eu posso colocar depois o e-mail no chat ali para quem ainda não, não tem. Uh, mas a gente teve que abrir novas frentes de trabalho, né, no último ano, uh, a, a partir ali de maio, abril, maio do ano passado, todos nós sabíamos, né, e começamos a nos dar conta que a quarentena não seria de 14 ou de 40 dias, ela seria bem mais longa do que isso e ela, enfim, já tá aí há mais de 500 dias, né, então... Uh, começamos a incentivar uh, que os projetos de extensão nos mandassem vídeos sobre a, o seu fazer, enfim, para a gente poder divulgar, uh, já que ali começou né, esse movimento todo de fazer coisas uh, no meio digital, lives e vídeos e, e outros meios de divulgação nesse sentido, né, mas também uh, entendíamos né, que precisávamos dar um suporte também, né, como profissionais e estudantes de comunicação ali no, no núcleo de divulgação, a gente entendia né, que para qualificar essa comunicação dos nossos projetos de extensão da URGS, a gente precisava também dar um suporte em relação a isso. Uh, no ano passado, definiu, foi definido que o salão seria totalmente virtual e, em função disso, nós uh, adotamos né, e, e estabelecemos um núcleo de produção de vídeos ali no núcleo de divulgação, né? O uh, ano passado foi especificamente para o salão, nós produzimos aí mais ou menos uns 10 vídeos, uh, explicando como a pessoa fazia sua inscrição no salão, dicas de iluminação para o vídeo ficar melhor, de como se portar diante da câmera, coisas bem técnicas e explicativas a respeito do evento, pra, porque a gente uh, percebeu também que as pessoas não se sentiam ainda totalmente seguras de enfim, mostrar seu rosto, era uma coisa nova, hoje em dia já está um pouco mais natural isso, né? Mas a gente entendia que, naquele momento, para o evento poder também ter sucesso e ter bastante vídeos, enfim, inscritos, e as pessoas participarem, e também né, mostrarem a universidade de uma forma mais qualificada, ou a melhor possível, diante das circunstâncias, a gente entendeu que era preciso fazer esse movimento. Né? E tivemos aí um número bem grande de inscritos, foi foi uma, uma iniciativa super bem acolhida, a própria Secretaria de Comunicação da URGS usou vários desses vídeos que nós produzimos para o Salão URGS inteiro, ano passado, né? Uh, dicas de acessibilidade, o próprio Eduardo a gente convidou ano passado, né, para fazer um desses vídeos e explicar, enfim, como tornar o vídeo de uma maneira mais acessível para o público, né, e, e esse ano, né, uh, essa iniciativa foi ampliada, né, nós tivemos aí a, a, a entrada da nova gestão com essa valorização bem grande, assim, desse trabalho de acolhimento, né, e lançamos a campanha Vem para Extensão no começo do ano, né, a partir aí de vídeos produzidos por todos os setores da ProRest, uh, e se apresentar, enfim, entendíamos que alguns deles ainda não tinham, né, a maioria não tinha um vídeo institucional ou estava desatualizado, e esse era o momento de se fazer isso, né? momento não só de atualizar a comunicação de cada um, mas também de poder se mostrar num período em que os vídeos uh, são essenciais né, para a comunicação. E essa campanha foi lançada em fevereiro, juntamente com o site novo da ProRest, que é outra iniciativa que a gente também há algum tempo entendia que era necessária, e, e ela uh, foi ampliada no sentido de uh, fazer um acolhimento para que todos os projetos de extensão pudessem receber uma divulgação especial nossa. Uh, nós lançamos a campanha Vem para a Extensão uh, de uma maneira bem ampla, né, uh, informando todos os coordenadores de projetos que eles poderiam, a uh, partir do preenchimento do formulário, Uh, posso colocar o link aqui para vocês daqui a pouquinho ali do, uh, enfim, da página que ela está no site da ProRest para quem não conhece, uh, onde a pessoa preenche o, o formulário e, e coloca ali as suas informações do seu projeto, né, uh, de preferência com um vídeo, né, mas também se não tiver vídeo a gente coloca, imagens é importante, e a gente faz uma divulgação disso como notícia no site da ProRest, como uh, envio de notícia para o site da universidade que tem um acesso muito grande da comunidade externa também, então o objetivo também é divulgar para a comunidade externa né, o que a nossa extensão vem fazendo, e a partir disso também formar um catálogo de vídeos aí dos projetos de extensão, além daqueles que os próprios salões já têm, né? porque os salões enfim, funcionam também como, como uma forma de catalogar isso. E nesse mesmo sentido de, de ajudar a qualificar essas produções todas, né, não adianta lançar o desafio e também não dar o suporte necessário, nós lançamos o programa de, de auxílio à divulgação da extensão, nesse mesmo âmbito do Bem para Extensão, uh, o PROAD, né, essa é a, a sigla aí que o Eduardo citou no começo da conversa, que tem uh, com o objetivo dar uh, suporte para a, a, a criação de vídeos, então nós produzimos vídeos tutoriais, nossos bolsistas de vídeo produzem isso, uh, produzem tutoriais com, com dicas de como fazer uma iluminação melhor, mesmo caseira, dá para fazer um vídeo praticamente profissional em casa, se tu tiver um material minimamente adequado para isso. Né? Uh, nós promovemos também, principalmente, né, algumas formações, algumas, uh, enfim, oficinas. O Eduardo já ministrou uma sobre acessibilidade, também já tivemos outras nesse sentido. Né? E a ideia é ampliar isso né? e fazer mais, e a gente procura sempre uh, ouvir o que, a, o, o, que as, o que os extensionistas nos pedem, né? Nós tivemos uma colega lá do Instituto de Artes que me pediu, Vicente, quem sabe a gente faz uma sobre Canva. Uh, está na nossa lista, não conseguimos ainda tocar em função de todas as demandas que nós temos, mas, sim, é importante uh, fazer uma sobre Canva, fazer uma sobre uh, fragilidades que vocês entendem que os projetos de vocês possam ter e que precisam melhorar, enfim. E também uh, temos no, no próprio PROAD uma possibilidade também de a gente... Uh, ajudar a criar peças de divulgação, uh, cartazes digitais para eventos, logotipos de projetos de extensão que assim queiram, né, podem fazer contato conosco pelo e-mail. Eu vou escrever ele assim que eu terminar de falar para não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Uh, e vocês podem entrar em contato conosco permanentemente para isso. Tá? A gente está à disposição para divulgar, a gente está à disposição para ajudar a, a, a, a qualificar a, a comunicação dos projetos de extensão, né? E como o próprio Eduardo destacou também, né, nós temos uh, várias outras atribuições né, no núcleo de divulgação que não se resumem a todo esse bloco da divulgação da extensão. Né? E eu acho que é importante sempre destacar isso, né, para que todos tenham uma ideia, eu acho que do dia a dia, da nossa rotina também. Né? Uh, a gente uh, faz a divulgação, evidentemente, do próprio salão de extensão, o Paulo, né, o colega que está aqui também, que é, é o diagramador da revista da extensão, eu sou o editor adjunto da publicação, né, eu e o, e o editor José Antônio dos Santos, o diretor do, do DETS, e, e a gente coloca, né, a gente publica essa revista semestralmente, nós temos uma equipe de bolsistas também que recebe os artigos, tem um conselho editorial que faz a, a avaliação desses artigos, enfim, essa é uma atribuição nossa, além, claro, do Portas Abertas, né? O Portas Abertas, ele tomava muito na nossa agenda entre março e maio, mas esse ano ficou definido com a, em conjunto com as unidades, que o Portas Abertas seria durante todo o ano. Então, cada unidade se apresenta durante uma semana, começou no dia 28 de maio e vai até o dia 11 de dezembro. Isso, claro, as unidades é que realizam Portas Abertas, enfim, né, a programação é toda com eles, mas nós temos uma série de trabalhos que, que, que são necessários para dar andamento desde articulação com cada unidade, recebimento da programação, criação do cronograma, criação das peças de divulgação, adequação dos vídeos, colocação de vinheta nos vídeos, colocação de legenda, divulgação, newsletter, enfim. É praticamente um outro setor ao mesmo tempo da divulgação da extensão. A professora Adelina e o Eduardo entenderam a necessidade que nós tínhamos de reforçar a equipe, estamos com uma equipe de bolsistas bem adequada para tocar tudo isso juntos, né? Uh, em vídeos, em redes sociais, em, na questão do jornalismo, design, enfim. Então, a partir disso, claro, a gente estabelece uma rotina e, e vamos dando conta das situações que aparecem. Né? Mas, enfim, uh, é, é mais para mostrar para vocês aí um pouco do nosso trabalho. Né? Eu vou colocar o, os links aqui né, do, uh, do site, enfim, da, da, da página, né, que explica o que é um pouco o Proádio, o que é um pouco Vem para Extensão. Uh, e vou deixar o nosso e-mail uh, também à, à disposição para quem quiser fazer divulgação, tá? E, e nós estamos permanentemente à, à disposição para isso, tá? É, é super tranquilo. Uh, o e-mail é o principal meio que a gente atinge, então, assim, muitas vezes as pessoas nos pedem divulgação direto pelo direct do Instagram ali. É um meio complicado porque a gente, a gente na verdade, só reposta coisas que são colocadas ali porque a gente precisa de informações para escrever um texto para o site e da divulgação adequada, por isso que a gente sempre pede pelo e-mail. Mas a gente segue projetos de extensão da URGS no Instagram, se o projeto de vocês não é seguido pela gente, nos avisem que a gente faz, a, a gente segue, a gente vai fazer republicação, a gente vai colocar nos stories, enfim, a gente dá um jeito e sempre no sentido de acolher todo mundo, todas as possibilidades, porque eu acho que uh, potencializar aí o alcance da, do, do trabalho que é feito por todos nós, né? que somos da extensão da URGS, é, um, é algo extremamente importante. Então, Eduardo, de minha parte era isso, não, não sei se vai se abrir para perguntas agora ou depois, mas, enfim, acho que, em resumo, para não me alongar muito, seria mais ou menos isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Vicente. Acho que o Vicente traz vários pontos importantes ali para a gente. Né? A gente tem tentado realmente manter, se manter conectado. né? Então, como ele trouxe, a gente tem feito uma ampla divulgação, seja... Uh, pelo Portas Abertas, que é um exemplo, né, de um dos projetos uh, tocados pelo Núcleo de Divulgação, pela Pró-Reitoria de Extensão, né, mas o quanto hoje é importante, né, essa situação das redes sociais, né, então quem não segue, siga lá o extensão urgs, né, arroba extensão urgs no Instagram, até para que vocês tenham nossos contatos, possam mandar direct, ou possam encaminhar as postagens de vocês direto, né, pelo próprio Instagram, para o Insta da, da extensão, e daí a gente sempre vai né, multiplicar, replicar lá nos stories, outras em postagens, tem sido um meio em que as pessoas têm uh, realmente uh, interagido bastante, né, Vicente? E a gente fez há pouco tempo atrás uma grande campanha de engajamento também com todos os setores aqui da ProRest, então, DDC, o museu. Né, o Planetário, a ponto .urgs, todo mundo entrou, salão de atos, né, entrou nessa campanha de engajamento, né, e a ideia justa é essa, é cada vez mais aumentar as redes, hoje o pessoal, né, estando no remoto, está no computador, mas também está no celular, e a gente tem que estar tá em todos esses meios, né, a gente... Uh, uh, Trouxe uma novidade esse ano para o salão de extensão também, que é a partir das submissões que a gente teve, quase 500 submissões, né, Vicente? De que uh, a partir dessas submissões dos projetos, acho que 485, né? Uh, a gente vai uh, construir o catálogo da extensão, né? Então, a ideia é que a gente possa fazer um catálogo digital, talvez pensar, inclusive, numa peça impressa, no futuro, mas que ela seja mais interativa, né, que ela apresente os, os contatos, os links, os endereços, os e-mails, né, dos coordenadores e dos projetos, das redes sociais, e que a gente possa linkar na digital, de forma muito simples, mas inclusive talvez numa futura publicação impressa, através de QR Code, também os vídeos de apresentação de todos que submeteram ao salão para que esses vídeos sejam valorizados, divulgados e tenham né, vida longa. Então, a ideia, cada vez mais, é potencializar, através das diferentes ferramentas, estratégias, possibilidades de comunicação, conexão, engajamento, né? Essa divulgação da extensão, né? Então, o Núcleo tem trabalhado ativamente para isso, e a gente também se coloca aqui muito, sempre numa posição de acolher as críticas, sugestões de vocês porque o extensionista que está lá na linha de frente que pode nos dizer o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, o que, que precisa, e o PROAD está aí para né, como um exemplo um pouquinho disso, né que foi a partir das demandas dos extensionistas que, que ele surgiu. Né. Como a gente falou que é uma roda de conversa, quero que todos fiquem bem à vontade, se alguém tiver algum questionamento, né pode chamar ali no chat, o Vicente vai né, nos chamar a atenção e a gente vai organizando para o pessoal perguntar, falar, né? Uh, se não, a gente vai seguindo falando. Penso que a gente não precisa deixar as dúvidas ou questionamentos, enfim, só lá para o fim da conversa, porque senão vai ficando também muito monótono. Acho que é legal nessa roda a gente poder ir falando. Então, se alguém tiver alguma colocação nesse momento, a gente fica né, à, à disposição mais especificamente sobre o que já foi tratado, né? Uh, então fiquem à vontade. Senão, a gente vai seguindo. Uh, Acho que ninguém pediu a palavra, né, Vicente? Então, acho que a gente pode seguir. Eu tentei levantar a mão aqui, Eduardo. Ah, eu ouvi um clima, mas eu não vi, na, eu não, não, não marcou ninguém ele. na tela, Renata. Eu não sabia quem era. Fala aí, por favor. Tá. Uh, é, é quase um oi tchau, tá? Para não atrapalhar todo mundo, assim. Prazer em conhecer todo mundo que eu não conheço. Uh, não vamos falar de futebol, né, Vicente? Que a coisa não tá, não tá boa, né? Mas uh, Já perdemos o Vicente na reunião, tá, gente? Desculpe. Mas, assim, eu queria uh, dar os parabéns, uh, porque foi a questão do site, da divulgação, porque a gente vinha a vários salões tá, comentando que havia uma dificuldade, uh, não só interna, mas externa, da sociedade enxergar os nossos projetos, enxergar... Né, uh, tem, tinha aquele catálogo lá né, que o Zé Luiz organizou, mas que não era como é que eu vou dizer amigável atrativo né então assim tá excelente o site gente e ali eu coloquei no chat tá nós temos participado mas a gente percebe que a URGS nem tanto dos Cebeus que é a cada dois anos né Claro que tem uma questão de financiamento aí cada um se vira como tá embora a gente tenha conseguido sempre apoio da ProRest mas eu acho que vale a pena deixar lá como um, um evento permanente para o pessoal enxergar que a, a, além do seu urso, tem o Congresso Brasileiro. Né? E, e eu acho que é isso, gente. Assim, eu só tenho agradecimento. Né? Uh, que bom que a gente está tá, tá avançando, né? Uh, bom, eu, eu vou ter que sair, porque eu estou começando uma aula, senão eu perco o meu público. Tá? E, e vou respeitar o futebol, vou falar só de vôlei, natação, tá? Abraço tá para todos. Perfeito, obrigado, Renato. Na sequência, José Francisco. Não sei se o José Francisco quer falar agora. Temos a Solange também. José Francisco, está com o áudio mutado. Solange, então, se você quiser falar... José Francisco vai reiniciar ali que não está conseguindo falar. Bom dia, me ouve? Sim, sim, muito bem. Obrigada. Então, bom dia a todos, né? É uma satisfação estar aqui nesse encontro. Assim, eu marquei na minha agenda aqui, hoje de manhã entrei assim, atrasada na reunião, mas uh, da importância que é, né, esse, essa essa reunião, esse encontro, esse debate é, acerca da extensão, então, também cumprimentar para o resto por esse encontro, né, é, talvez eu me atravesse aqui na pauta, mas eu queria dizer, né, então, sou extensionista do Departamento de Serviço Social, é, atualmente, como acumulo aqui gestão, então, estou um pouco, assim, atropelada com os desafios da extensão no, no, no remoto, né, mas, especialmente, trabalho com a extensão com população indígena, então, é, nesse período da pandemia, está sendo extremamente desafiador, né? Porque a extensão, ela ocorre, no, ocorria, né? Num período regular, especialmente é, na relação direta com é, as aldeias, né? Com as comunidades. E, nesse período, então, compartilhar com os colegas, né? Do, do desafio que está sendo e está acontecendo de forma remota, com todos os desafios que também é, a população indígena, né, pela própria forma é, é, de organização, de cultura, né, tem essas limitações também do trabalho é, com, a, é, com as tecnologias, né, com, a, com as redes sociais, enfim. Então, eu diria que esse foi um grande desafio está sendo, é, foi um trabalho, assim mesmo, de poder aos poucos né, a gente manter e construir a extensão, então de forma virtual é, então é primeiro dizer isso né, e parabenizar assim o núcleo de divulgação é, eu mesmo não utilizei muito esse núcleo e queria dizer assim que gostei muito de ouvir é, acho que é uma iniciativa importante tanto para os professores extensionistas mas eu queria destacar um aspecto, assim, que eu acho que é desafiador também é para os próprios estudantes extensionistas, né, bolsistas, é, e estudantes que se engajem à extensão. Eu sinto isso um pouco, porque na, na, na função docente, né, uh, enquanto orientadores, professores, enfim, a gente tem também limitações no tempo. Eu queria pensar com o um núcleo, talvez já exista eu que não tenha conhecimento, mas de alguma, algum tipo de capacitação, é, juntamente com os estudantes bolsistas. Porque eles uh, manifestam, e nem sempre a gente tem condições de fazer na extensão, é, especialmente para essa criação de conteúdos. Agora, para o salão, eu tentei trabalhar com eles, é, com os vídeos existentes, né, que orientam, mas, assim, a gente tem estudantes uh, de todos os, de, de todas as formações, né, do ensino médio. Então, tem alguns que têm mais facilidade, os estudantes cotistas, né, indígenas, é, não tem essa facilidade nem mesmo de acessar um mudo, então, acessar e fazer, né, a criação de conteúdos está sendo algo muito novo então assim desculpe se eu estou me atravessando mas eu queria dizer isso assim que eu senti muita falta nos últimos dois né salões que foram virtuais e também é para divulgação é, das atividades que são realizadas são inúmeras atividades mas elas é, a gente tem essas limitações eu diria em âmbito de departamento também tá é, acho que um outro aspecto assim importante que eu coloquei que eu vi é, no âmbito ali da, das manifestações é, é também a questão da extensão é, paga né, desculpa os certificados né da extensão Paga e, e não paga. Nós tivemos algumas situações, né, com os certificados, e que a ProRest aí recebeu vários e-mails do nosso departamento, foi com colegas, professores, e eu, eu só queria destacar esse aspecto que eu acho que é importante, assim, pautar, né, não vou me alongar aqui em relação a isso, mas só para dizer que é um entrave que a gente teve e vivenciou, acho que a Carla acompanhou bastante também essa situação, né, e, por fim, né, acho que estamos aí no, no processo de curricularização da extensão, então, acho que essa atenção aos estudantes bolsistas, né, e aos projetos é, vai ser fundamental para que a gente possa qualificar, né, a, a, e ampliar as, as ações de extensão, que agora ganham essa conotação também de divulgação virtual, de criação de conteúdos, né, mas também muito dos desafios é, no, no campo, né, dessa relação direta com as comunidades. Então, um abraço, colegas, obrigada por hora essa intervenção, tá? Obrigado, Solange. Acho que, enfim, deixo aberto se o Vicente quer falar um pouquinho, né? Como ele falou ali no próprio PROAD, a gente tentou trabalhar algumas formações, né? E elas foram divulgadas e eram abertas também aos bolsistas, aos estudantes, para todos da universidade. Então, a gente fez duas formações específicas sobre acessibilidade na comunicação, especialmente em meios né, digitais. Então, falamos sobre legendagem de vídeos, já pensando na questão do salão, falamos sobre audiodescrição também, e como o Vicente falou, a gente tem recebido outras demandas, como o uso de Canva ou de outros aplicativos que vão potencializar ou, muitas vezes, minimamente instrumentalizar as pessoas para essas práticas, né? e que estão na, na, na, na sequência, e estão programadas para acontecer, né? Então, se a gente quiser complementar um pouquinho, e eu acho que os outros pontos que você falou, se você permitir, uh, ao invés de a gente responder agora, eu acredito que eles vão vir naturalmente nas falas sequentes, né? porque, subsequentes, porque a própria Kelly, que está aqui para falar do administrativo, vai falar um pouquinho sobre o fomento, sobre os incentivos, né, a gente vai depois vai falar com o pessoal da assessoria técnica sobre o programa de bolsas, e sobre essas questões, como os certificados, os relatórios, temos novidades aí, muitas novidades, né, Carla, que estão sendo implementadas, principalmente, Sobre novas práticas e sobre o sistema de extensão. Então, acho que muitas coisas vão vir quase que naturalmente nessa conversa. E daí, por favor, se você não se importar, pode retomar mais adiante, mas só para a gente não, talvez, antecipar alguns assuntos, né? Aqui, que logo vão vir na fala dos colegas, acho que eles vão trazendo. E já ficaram atentos aqui às suas colocações para trazer mais fortemente, respondendo a elas. O José Francisco é. conseguiu voltar, né? Queres fazer tua colocação? Tá me ouvindo? Sim, certinho. Isso, desculpa, mas é o aplicativo não sei o que aconteceu. É, então, só para contextualizar, eu sou técnico em Química na URGS Litoral. É, entrei esse ano na URGS Litoral e já comecei a desenvolver, a correr atrás de um projeto de extensão, porque antes eu tinha aqui na Universidade Federal de Santa Maria os meus projetos de extensão, e aí, como estou trabalhando na URGS, começar a desenvolver na URGS projetos. Senti, queria dar um feedback, eu não sei se pode ter que ter mudado, como vocês disseram que tem uma nova gestão, eu senti uma certa dificuldade na questão de apoio, pelo fato, não de, de vocês, mas eu digo assim, uh, que eu, eu tive que pegar um colega meu para poder ajudar, um colega mais antigo, ajudar a escrever o projeto no sistema até então não sei se vocês já têm como lançamento ou previsto por exemplo ter um vídeo em que fala de todas as etapas lá do sistema porque assim como ele existe algumas coisas que lá no próprio sistema ajuda mas é para quem é por exemplo eu entrei agora na, na Urges se eu não tivesse o apoio é, é, talvez não teria conseguido publicar corretamente para avaliação meu projeto está é em processo de avaliação agora da da, da comissão A e aí também eu gostaria também de, de pedir também só para acentuar na, na conversa, e se vocês pudessem também explanar mais sobre essa questão de certificação, eu vi que também tem material, uh, um, eu recebi um e-mail, mandei um e-mail para vocês, eu recebi um e-mail dizendo, explicando sobre a certificação, mas uh, falta acho um pouquinho mais essa pegada na prática, na prática eu vi que a, a colega que falou antes também que teve essa dificuldade, porque eu, eu o meu projeto ele vai trabalhar muito com o público de professores da educação básica e estudantes da educação básica, que é uma amostra científica. Tem um salão e a gente está tentando trazer uma amostra científica da URGS, lá do litoral norte, para tentar pegar os professores e estudantes daquela região, esse ano online, ano que vem presencial, para ir no campus, conhecer os cursos, para a gente poder aproximar esses estudantes. E aí eu queria ver a questão da certificação. Eu sei que não é tão relevante para um estudante do ensino médio ter um certificado, mas eu acho importante porque já é um incentivo para ele, olha, eu tenho um certificado da universidade, só que se tem que cobrar ou não, é uma dúvida mesmo na prática. Claro. Uh, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também na sequência, né, Carla? Acho que muitas coisas vão ser respondidas Uh, praticamente na, na fala ali da assessoria técnica, não sei se a Carla quer alguma coisa mais pontual falar agora, mas né, acho que na sequência né, a gente pode uh, uh, talvez falar um pouquinho mais, porque eu acho que vai ser um assunto um pouco mais breve, a questão uh, do fomento, né, das práticas ali administrativas com a Kelly, e na sequência daí, até para a gente conduzir até o final do nosso encontro, falar de todos os pontos que convergem aí para assessoria técnica, não sei se você se importa, José Francisco, porque daí eu acho que isso vai vir, como você falou, a questão dos vídeos, né? Tudo isso até a gente vai mostrar ali, a Tânia né? tem trabalhado bastante junto com o Heitor, com o Sérgio, com a Carla, na questão da produção de infográficos e de vídeo tutoriais, né? E isso já fazia parte do projeto do site, a nossa ideia, quando colocou lá um tópico sobre perguntas e respostas no site, né? É justo isso, trazer passo a passo, né? O pessoal tem dúvidas das mais iniciais, tipo, vou lançar meu projeto, como você falou, vá, precisei da ajuda de alguém para escrever, né, mas, tipo, ah, qual é a dúvida entre projeto e programa? Por onde eu começo? Como é que eu lanço? Então, tudo isso vai estar tá lá no site, com esse material super rico que essa equipe vem desenvolvendo e que eles vão mostrar daqui um pouquinho mais. Então, acho que, né, na sequência, eles podem mostrar. Antes de, de ir para a assessoria, eu ia só sugerir a gente falar um pouquinho, né, Kelly também sobre o programa de fomento, né, a gente tá chegando aí no finalzinho do ano, às vezes o pessoal já está acostumado que vai chegando ao final do ano, né, a gente tem toda a questão, né, de encerramento do ano fiscal, e, e que o programa de fomento encerra, mas o programa de fomento, muitas vezes, ele não encerra, né, a gente tem possibilidades aí de sequência, tem novidades, então se a Kelly puder falar um pouquinho, quiser falar um pouquinho sobre como funciona, onde o pessoal consegue informações, o que, que ainda pode ser pedido, né, então, tudo contigo, Kelly, fica bem à vontade aí a gente conversar um pouquinho sobre o programa, programa de fomento. Obrigada, professor Eduardo. Bom dia a todos e todas. Eu trabalho na divisão administrativa da ProRest e vou expor um pouquinho sobre o programa de fomento, né, que ainda está em vigência o edital desse ano. Ele destina-se a subsidiar o desenvolvimento das atividades de extensão da URGS cadastradas e aprovadas no sistema de extensão. Para poder solicitar a atividade, né, precisa cumprir dois pré-requisitos, que é o cadastro da atividade de extensão 2021 devidamente aprovada no sistema de extensão, e o um mínimo de quatro meses de atividades previstas na execução dos programas e projetos durante o período de vigência do Programa de Fomento 2021. Esse ano ele iniciou em março e vai até janeiro de 2022 sendo que até outubro, de 1 a 15, é possível solicitar ainda material gráfico pela gráfica da URGS, no valor máximo de R$ 2.000. Essa rubrica ela permaneceu suspensa no início do edital, em virtude da pandemia, e começou a ser efetivamente liberada a partir de agosto. Também é possível ainda, até outubro, solicitar material de consumo, no valor máximo de R$ 800,00, e pagamento de pessoa jurídica no valor máximo de R$ 3.500 sendo que todos esses apoios eles podem ser solicitados duas vezes ao ano por atividade. Quanto à bolsa auxiliar, os pedidos podem ser feitos até janeiro de 2022, e é no máximo três bolsas por pedido, por um período de um mês cada bolsa, no valor de R$ 400,00 cada. E, além disso, o programa de fomento ele conta com o apoio de Espaço Físico do Salão de artes e Sala 2, que permanece suspenso em virtude da pandemia, mas esperamos que no próximo ano já seja possível a liberação dessa rubrica. Também é, eu quero salientar né, que o intervalo entre uma solicitação e outra em uma mesma atividade é bimestral, e o edital completo encontra-se na página da ProRest, até vou colocar depois ali o link da página, onde pode encontrar o edital do programa de fomento, e também o um e-mail onde vocês podem nos contatar, né, para tirar dúvidas e esclarecimentos em relação ao edital. Eu acho que seria isso da minha parte, muito obrigada, e estou à disposição, né, se alguém tiver alguma, alguma questão, assim, mais pontual. Acho que antes até o próprio Renato havia trazido, né, a situação da participação em eventos, né, ou às vezes da própria promoção de eventos, como né, o José Francisco falou, ou atividades em que muitas vezes... Os extensionistas podem pedir a bolsa auxiliar, né, Kelly? Então, Sim. podem pedir, de acordo com situações pontuais, é, esses bolsistas para atuação. né? E lá no edital está tudo explicadinho, como é que isso pode acontecer, quantas vezes pode ser feita por ano, na questão da solicitação de pessoa jurídica, ou da gráfica, a mesma coisa, a quantidade por ano, os limites de valores, né? Então, é importante, e a gente sempre pede muito que todos que estão aqui, ou aqueles que a gente consegue ter contato, que atuem também como multiplicadores, né? A, a nossa ideia sempre é essa, o fomento está aí, a gente quer que todos os extensionistas tenham acesso... Tenham informações suficientes para pedir, porque muitas vezes, para pedir o fomento para a pessoa jurídica, tem a questão dos orçamentos e toda uma situação que tem que ser feita corretamente no próprio sistema para que isso possa ser devidamente encaminhado e nos prazos devidos, né? Então a gente está aí para tirar dúvidas. A Solange é, acho que. Tem alguma... E também na questão da pessoa jurídica, a gente depende também da aprovação da ProPlan, né? Não é só, Sim. tipo, então. Tem todo um trâmite, é, né? É, tem que ver a viabilidade também da aquisição, né? Mas a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, assim, até pode mandar antes para nós, antes de fazer a solicitação ali, para ver se é viável ou não esse tipo de apoio, né? Isso. E além do edital do, do fomento, né? Também do edital de bolsas, e que na sequência também a assessoria técnica pode falar um pouquinho mais, mas já que a gente está falando dos nossos dois grandes editais, né? Clássicos aí da ProRest, né? Que o edital de bolsas também, ele agora já encerrou, os projetos já foram contemplados esse ano, né, uh, ficamos muito felizes da própria forma, como foi conduzido, espero que os extensionistas também, então acho que é um edital, e depois a professora Adelina, a Carla, podem me corrigir se eu estiver falando errado, mas que contemplou mais projetos nos últimos tempos, né, porque ao invés de contemplar menos projetos com mais bolsas, a gente tentou justo é contemplar mais projetos com menos bolsas, para que mais pessoas tivessem Uh, acesso às, às bolsas, né? E, e, e essa é, uh, é uma política que a gente pretende uh, continuar, que cada vez mais extensionistas têm acesso às bolsas, assim como as bolsas que são pedidas né, através do programa de fomento como bolsa auxiliar. Né? E o programa de de, o edital de bolsas, perdão, assim como a Carla antes ainda tinha ressaltado quando a gente estava conversando, mesmo que ele já tenha encerrado, né, é interessante que o pessoal olhe lá, uh, uh, uh, uh, estude com antecedência o que que precisa. Ah, o meu projeto tem que estar tá aprovado, vigente, vigente até o fim do período que eu vou pedir a bolsa. Né, os critérios para avaliação, às vezes depois que ocorreu, né, a resposta do, do, do edital o pessoal entra com né com recursos ou questionamentos. Por que que não pontuou em tal né, critério, a gente vai lá ver, poxa, ah, precisava, pontuava mais se tivesse participação com a pós-graduação, com isso, com aquilo, então assim, que já fiquem atentos, porque a própria construção do projeto ou do programa, quando a gente coloca ali no sistema os dados que a gente preenche, a submissão da proposta do plano de trabalho do bolsista, tudo vai influenciar nessa avaliação, né, então, uh, mesmo que o edital já tenha encerrado para esse ano, vale como um estudo, né, para que a gente possa pensar no próximo edital. A Solange tinha pedido a palavra, Solange, fica à vontade, por favor. Obrigada, bem pontualmente, assim, eu queria primeiro destacar, né, o, o atendimento que tem sido rápido, né, nas solicitações, assim, eu estou eu na extensão desde 2016, eu vi o quanto isso é, foi qualificado, assim, a gente tem um retorno bem imediato, e isso é importante, né, na nossa correria docente, assim, é, mas eu queria apontar uma, uma questão em relação à bolsa auxiliar, é, num sentido, assim, de interpretação crítica mesmo, né? Porque eu penso que a Bolsa Auxiliar, ela não pode ser é, considerada é, a partir da existência do, de Bolsa é, ProRest, a Bolsa Regular, né? Eu acho, é, claro que eu estou falando isso sem ter conhecimento da questão também é, do, do, da distribuição de valores, enfim, né? De toda essa questão administrativa. Mas eu queria deixar esse apontamento, né? Porque, é, especialmente, aí eu tenho é, solicitado, o ano passado eu não solicitei, esse ano eu solicitei e a gente estava falando de um evento muito grandioso aqui com a participação dos estudantes indígenas em Brasília, e eu tive um retorno é, de, nega, de negativa, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Porque a justificativa é que eu tenho bolsa uma bolsa, né, para o REST, mas era uma outra, um auxílio para uma, uma dimensão muito mais ampliada, assim, da participação dos extensionistas, dos estudantes da extensão, né? Então, queria dizer, apontar, né, já que está sendo discutido sobre isso, para observação que essa bolsa auxiliar, muitas vezes, ela não ela não está relacionada com a atividade que o bolsista está fazendo, é são é um evento, é um... Será um outro evento, né, Uma ou, um outro envolvimento. Então, queria deixar esse registro, né, para a gente pensar e ir qualificando, mas ciente das questões também, né, de recursos que é, implica isso também, tá? Obrigada. Claro. não agradeço bastante, acho que são todos pontos para a gente pensar e para repensar o próprio edital, né? tanto de fomento quanto de bolsas. A gente vinha falando já sobre isso também, né? Porque, é claro, quando a gente limita, de certa forma, a bolsa auxiliar para aquele projeto que não ganhou bolsa pelo edital de bolsas, é justo para que mais projetos tenham acesso né, a, a bolsas, ou para projetos que muitas vezes surgiram depois do edital e não conseguem mais concorrer ao edital de bolsas, né? E daí tem a, a bolsa auxiliar como forma de apoio, mas eu te entendo, e talvez até pensando uh, nessa situação em que a gente tem uh, uh, contemplado mais projetos com menos bolsas, né, que talvez futuramente a gente possa repensar mesmo, como você falou, o oh, meu projeto tem uma bolsa só e ia para é uma situação muito específica, essa bolsa auxiliar, talvez uh, justificada, né, possa vir a ser concedida, acho que são pontos para a gente pensar, né, Adelina, Carla, a equipe da ProRest, acho que a gente pode, é, é importante essa sugestão e até te Convido, ou te peço, Solange, talvez possa mandar essa sugestão até por e-mail pra gente, porque daí isso fica formalizado e a gente tem guardado muito esses retornos. A gente teve alguns retornos que a gente sempre faz uma avaliação após os processos, e a gente fez uma avaliação após a avaliação do edital de bolsas, né? E a gente já viu pontos para uh, melhorar ou mudar, qualificar para o edital do ano que vem. E eu acho que esse é um dos pontos que pode aparecer nos dois editais, né? Tanto no de bolsas quanto no de fomento, pensar essas situações de talvez. Casos de excepcionalidade, ou como é que a gente pode pensar essa questão da bolsa auxiliar? Mas te é, agradeço Eduardo, muito. eu não Obrigada. saberia responder, porque não sei se existe alguma norma, né, já pré-estabelecida, que não pode. Nós teríamos que ver, não sei se a Carla, que tem uma boa memória, que quando nós assumimos já era assim, né, e não mudamos. Isso. Então, se existe essa possibilidade, nós vamos analisar. Agora, se já tem alguma normativa que que não pode, nós temos que ver isso, nós temos que analisar essa prerrogativa, claro. porque realmente não. eu não saberia, eu entendi quando me foi passado que isso era para ampliar o né, um maior número de bolsas para todos os extensionistas, os que não ganhavam bolsa edital, ganhariam bolsa uh, fomento. Mas isso nós podemos analisar junto com a Kelly, inclusive, também, né? A Kelly talvez. É, tenha... até porque a gente tem que ver também os limites financeiros, né? Porque envolve. É, acho que, né? acho a que implica mais que os, vai... os limites financeiros e... do que as normas isso, em si, é. porque a norma ali é definida pela própria ProRest, né? A gente aqui não isso, alterou é. do ano é. nesse anterior, ano, né? É, nesse então, ano a gente tinha que respeitar cons... aquilo que já estava lá posto. Mas a gente pode repensar. É, eu, eu realmente eu, eu desconheço se tem ou não tem alguma algum regulamento anterior à nossa gestão. Isso teríamos que ver. E uh, o, o financeiro, para nós, é o que mais pesa, realmente. é, o é Até pesa. porque no edital, né, ali nas solicitações, no item 5 né, do edital, nas solicitações de apoio, consta a questão da prioridade na concessão do apoio para aquelas atividades que não têm arrecadação financeira, né, e que não tenham sido contempladas em outros editais. Então é nisso que que entra essa questão, né, de que a gente não tem concedido em, em virtude disso, né. Mas a gente tem que ver também essa parte financeira, né. Claro. É, são vários. Eu só pontos. quero complementar. Desculpa. Claro. Posso, posso claro. complementar? Claro. Eu quero só complementar, assim, se eu me fiz claro, assim, né, no sentido de que a Bolsa ProRest, ela não pode condicionar, na minha percepção, né, de condicionar é, a disposição da Bolsa Auxiliar, porque ela vem, muitas vezes, é um, é um objetivo muito diferente do que o estudante bolsista está envolvido, né. Então, eu sei que a gente teve essas restrições, né, inclusive pela questão financeira, mas eu queria deixar esse apontamento, porque estou pensando muito nos estudantes envolvidos, né, eu acho que nós temos hoje, mais do que nunca na universidade, fomentar a participação dos estudantes por conta da própria curricularização e a lógica da curricularização que vem, né? No sentido de que ele seja protagonista, que ele participe, que ele né ele promova a atividade, que ele esteja junto na equipe de, é, de construção, né? Equipe de trabalho da, da extensão. E eu, eu penso que hoje, né ainda de uma forma muito... É, básica, né, diria, mas a bolsa auxiliar, ela fomenta, por exemplo, alguém que esteja junto na extensão, voluntariamente, de que ele seja estimulado, né, por uma bolsa auxílio, ah, eu posso ter uma bolsa auxílio no decorrer e posso, né, continuar, então, participando. Então, eu queria destacar nesse aspecto, né, que nem é da, da administração, assim, da extensão, mas da, do estímulo, né, e da garantia que os estudantes se envolvam cada vez mais eu trabalho com população indígena, né, especialmente, não é fácil manter os estudantes vinculados, mas a bolsa é um estímulo, e aí, quando a gente está falando, né, de uma agenda como essa, de um evento como foi, né, o, o acampamento Luta pela Vida em Brasília, a segunda marcha das mulheres, que é desse evento que eu estou falando, né, e que eu recebi, então, no sentido, bom, já tem uma bolsa, que ela foi reduzida, era ano passado, era mais de uma bolsa para trabalhar na... Né, na, na extensão, é, eu me senti, assim, refletindo sobre isso, eu estou compartilhando com vocês nessa preocupação, porque eu penso que nós temos, é, eu tenho participado também do fórum de extensão, eu estou na COMEX, no Instituto de Psicologia, e me parece que esse desafio, ele transcende o que nós já temos hoje para algo que a gente nem conhece ainda, não sabemos como vai ser, né, ou então a gente vai ter que aprender junto, assim, né, de como é fomentar a pesquisa para que os estudantes, trabalhadores, né, estudantes que não têm tempo nem de fazer estágio, estejam fazendo extensão, né, então eu queria, assim, realmente, colegas, compartilhar de algo que a gente vivencia na prática, cotidianamente e com os estudantes, e no remoto está sendo muito desafiador, adoecedor até, para nós e para os estudantes, né, então eu queria dizer isso a partir de um ponto tão específico, que é a bolsa auxiliar ou, a, ou as bolsas, né, que é o fomento, é dizer isso porque na prática, a gente nem cheguei lá na prática, porque nós, né, com uma bolsa, digamos assim, para fazer um trabalho numa comunidade indígena, que aí a gente envolve transporte, a gente envolve todo, né, todo deslocamento, todo processo de organização e de dispêndio de recursos dos próprios estudantes é outra dimensão, né, nem, nem estamos ainda nessa, nessa parte, mas queria compartilhar com vocês dessa percepção enquanto esse lugar que eu estou ocupando, né, como docente, como comex, né, e também estou na coordenação do curso de TV social, e é, a gente tem discutido muito sobre isso, né? e os professores têm trazido essas demandas, é, no próprio último fórum de extensão, a gente uh, conversou muito né, sobre vários aspectos mais dessa preocupação, então é nesse sentido que eu compartilho, tá? Desculpe, se me estende. Capaz, perfeito, Solange. Por favor, fica bem à vontade. A nossa ideia é justo poder dialogar e, e tentar sempre qualificar. Né? E na, na sequência aqui, eu acho que até respondendo algumas questões que ainda ficaram em aberto, né? tanto da Solange, do José Francisco, do pessoal que vem se manifestando aqui, e que agradecemos muito né, a, a participação, Estou é, vendo se tem, entrou mais alguma coisinha ali no chat, só, qualquer coisa, me chamem a atenção aí. E eu queria passar a palavra também para a nossa equipe, então, da assessoria técnica, né? Como eu falei, a gente contou hoje aqui com a Carla, com o Heitor, com a Tânia, com o Sérgio, né? O pessoal que muitas vezes está na linha de frente ali, né? Do, do atendimento para quando o pessoal está com dúvidas, né? Ou quando né, quer encaminhar algum processo, né? Né? então é importante a gente tratar sobre as novidades que, que chegaram agora com essa nossa gestão, as novidades desse ano, a gente tem né, várias situações novas aí quanto ao registro no sistema de extensão, a, a figura do extensionista visitante, uma grande novidade, né? a parte também dos procedimentos finalizáveis ou do relatório parcial, que era algo que há bastante tempo... Né, a gente buscava na extensão, né? assim como já foi falado antes, quando o próprio Zé Francisco perguntou sobre a questão da, da formação e da informação, né? O, o material que o pessoal tem desenvolvido para qualificar uh, uh, essa divulgação, essa difusão das informações sobre o uso do sistema de extensão e, e os procedimentos para registro e execução, né? assim como né, a importância aí do atendimento né, e, e de outras outras práticas de trabalho da, da nossa equipe da assessoria técnica. O Vicente me avisou ali que a Luciane queria a palavra, não sei se você quer fazer alguma colocação agora antes, Luciane, eu se... Perfeito, fica à vontade. Só ativar o áudio ali que acho que ele está desativado. Deu. Bom, bom dia, colegas. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu quero inicialmente agradecer essa equipe maravilhosa que eu tenho contato diariamente quase com a Kelly, com o Francisco, com o Jorge, com a Carla. São incansáveis auxiliando a gente na, no programa de fomento, na questão das bolsas, assim, eu sou encantada com a extensão. E não, eu só queria comentar aqui uh, sobre o, o, o projeto que eu desenvolvo, né, que dois... Um é o Desmistifica, que está no Instagram, até peço que, se vocês uh, uh, seguirem, seria uma boa. São notícias de saúde, né, sou da, da área da farmácia, sou farmacêutica, e trabalho com a saúde da mulher na universidade. Então, a gente faz ali exames preventivos de câncer de colo de útero, né, uh, palestras sobre uh, atenção ao câncer de mama aos vários tipos de câncer, ou do citologia clínica na faculdade de farmácia. Então, eu queria, assim, dizer que esse, esse ano, com função desse, desse, desse esquema remoto, que a gente foi obrigada a, a, a se incluir, a gente organizou um, um, um, um projeto, Desmistifica, traz notícias sobre saúde, sobre prevenção, e o Saúde da Mulher, que agora vem o outubro rosa, né? Então, eu queria... Dizem que o ano passado eu fui brindada com o um convite da ProRest para gravar um vídeo sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama e também uh, no Jornal da Universidade, né, através da ProRest, eu consegui fazer uma reportagem. Né, eu queria, então, deixar o meu agradecimento aqui e lembrar que agora, como tem o Outubro Rosa, se, se a gente pode de novo uh, reeditar esse material, eu não sei como é que fica, mas seria um assunto para a gente poder né, apresentar como um fórum de extensão. Era isso. O programa de fomento, né? eu, eu tenho sempre umas, umas encrencas com a ProPlan, né, mas eu estou tentando me ajeitar, né, Kelly? Uh, mas sempre fui muito bem atendida, né? quero deixar aqui meu agradecimento. Obrigada. Perfeito, Luciane. Sim, com certeza, a gente já... Fez uma divulgação aí do Setembro Amarelo, e a gente tem feito né, um trabalho já pensando no Outubro Rosa, né? E também depois no Novembro Azul, assim como a gente fez ano passado, né? E a ideia, com certeza, é manter e ampliar aí essas parcerias, né? Ficamos sempre super à disposição para receber as, as sugestões aí das, das atividades, o que, que pode ser feito nesse sentido. E daí, na sequência, como eu tinha falado antes, convido a Carla, então, para falar um pouquinho sobre essas novidades aí da... Da, do, do registro, do acompanhamento, né, junto ao sistema de extensão e tudo que a assessoria técnica vem fazendo e qualificando, né, nesse, nesse, nesses últimos meses aí para trazer as novidades para o pessoal. Tudo com, contigo e com a equipe aí, Carla. Tá bem, obrigada. Primeiro, assim, queria dar bom dia e, e saudar, assim, eu sei que não é, assim, uma, uma forma muito delicada não citar o nome de todos, mas eu gostaria de citar o nome de duas pessoas que estão aqui conosco e, assim, saudar todos aqui. Uma é a professora Amanda da Mota, que é a... Ela é da Câmara de Extensão, é a, é a vice-presidente da Câmara de Extensão, além disso, é da Comissão Própria de Avaliação e faz parte do GT de Avaliação da Extensão, então é uma pessoa que, em termos, assim, de... É, a, da sua importância em termos de institucionalização da extensão da universidade, né? E outra pessoa, assim, com muito carinho, eu queria, assim, nome assim, saudando a professora Mary Jane, saudar todos os extensionistas, dizendo que a Mary Jane é extensionista de raiz, de início, de família extensionista, e com um olhar, assim, de, de realmente fazer aquilo que o Eduardo estava dizendo, assim, de multiplicar, né? tanto em função dos alunos, quanto no recebimento de professores e extensionistas novos na unidade, né? Ela tem sido, sim, sempre muito parceira da Pró-Reitoria de Extensão em todas as reuniões dessas, né, Mary Jane, que nós, nós chamamos, sempre a Mary Jane foi presença ali, uh, assim, realmente, uh, em todas as nossas atividades, em, em, na, na projeção do da reestruturação do programa de bolsas de extensão, na questão de avaliação, então, assim, em nome dela e de toda essa trajetória, dar boas-vindas a pessoas como o José Francisco, que faz um ano que está na URGS e é extensionista já conosco, né? Um, e dizer assim, nós trabalhamos na divisão de planejamento e assessoria técnica da ProHash, então, além de fazer toda a questão de planejamento da, univers... da, da Pró-Reitoria de Extensão, assessorando os órgãos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, assessoria à Pró-Reitor ou Vice-Pró-Reitor, nós temos, então, também essa parte de uh, trabalho de registro e certificação da extensão, a questão de trabalho também com uh, relação às análises de atividades de extensão que, que fazem interação acadêmica, então, preciso parecer da Pró-Reitoria de extensão e uh, também o um programa de bolsas, então, assim, nós temos um escopo de trabalho bem, bem grande, bem diversificado também, e felizmente agora estamos com uma equipe muito boa, uma equipe nova com, assim, um trabalho, assim, uh, com vontade de trabalhar mesmo, está sendo muito bom, e vocês vão ver assim, uh, o resultado disso, muito em breve, nós estamos, assim, trazendo, aqui nós vamos trazer algumas informações, né, mas uh, dizer para vocês que nós tendemos sempre a, a melhorar, né. Uh, queremos aqui, nesse momento, assim, sabendo que é um momento muito rápido, muito curtinho, assim, de tudo que nós poderíamos falar, mas trazer, assim, algumas novidades mesmo desse ano, né, e começando, assim, no início do ano, já foi implementado, por exemplo, os relatórios parciais, né, então, assim, já em fevereiro de 2021, veio, então, ao ar, no sistema de extensão, a possibilidade de se fazer os relatórios parciais, uh, depois disso, nós estamos trabalhando também, assim, com uma série de... Uh, trazendo assim, esclarecimentos aos extensionistas, né, fazendo assim, uma série de infográficos e tutoriais com relação aos vários aspectos que, uh, né, relativos ao registro da extensão, a certificação da extensão, a inscrição em extensão. Uh, e, e também assim dar destaque mesmo assim a, as questões que nós gostaríamos que fossem mais uh, conhecidas da parte dos extensionistas, a possibilidade, por exemplo, de fazer inscrições online no sistema, o que facilita bastante o trabalho dos extensionistas depois, né e, e chamar atenção, assim como o Eduardo colocou agora, o professor Eduardo trouxe, a questão do programa de bolsas, eu já posso falar assim rapidinho sobre isso, só repetir aquilo que foi dito, de que o programa de bolsas ele deve seguir para 2022 os mesmos critérios de avaliação de 2021, e esses critérios já estão no ar, eles foram uh, estruturados por uma comissão de participação da Câmara de Extensão, de extensionistas de Comex, da Pró-Reitoria de Extensão, Uh, e eles são válidos então uh, esse último agora é desde 2019 e, e eles estão no edital né no, se eu não me engano no item 11 do edital de, do programa de bolsas então cada extensionista já tem acesso a verificar como que seu projeto vai ser avaliado né no, no próximo no próximo edital o edital de bolsas ele deve ter inscrições em março e para, então, uma vigência de bolsas de maio até o, pró, o outro março, né? Uh, além disso, nós tivemos esse ano ainda como uma novidade, foi o prime a primeira uh, extensionista visitante com vínculo na, uh, para a universidade, ou na universidade, então uma pessoa externa que foi vinculada à universidade, e isso é possível conforme uma resolução do CEP a resolução 18 de 2018, então bem fácil de gravar, né, e e ali coloca que pessoas externas podem se vincular à universidade um período provisório, assim, né, uh, determinado, esse prazo, de forma voluntária, podendo não receber bolsa, mas sempre vinculada a uma atividade de extensão, vai ter carteira da URGS naquele período e assim por diante. E isso aconteceu, então, esse ano nós tivemos a primeira extensionista visitante lá vinculado à faculdade um projeto da faculdade de arquitetura e então assim sobre isso nós temos assim uma preocupação de colocar sempre no site toda a legislação que diz respeito à extensão e estamos disponível na Assessoria técnica para responder e trazer tanto quanto for da nossa competência né trazer então uh, informações esclarecimentos nesse sentido acho que por enquanto é isso acho que vou deixar agora os colegas falarem também né e se surgir alguma dúvida mais específica, também retorno. Perfeito, obrigado, Carla. Sim, acho que o pessoal talvez na sequência tenha algumas dúvidas e a gente pode retornar, né? Mas acho que é importante aí também a Tânia, o Heitor, o Sérgio poderem falar um pouquinho, né? E poderem trazer pontos aí dentro das suas falas que possam contribuir aí para essa divulgação que a gente está tentando fazer. Vou iniciar então essa apresentação da, da debate meu nome é Heitor, tá? eu trabalho no, na debate junto com a Carla, com o Sérgio, com a Tânia. E aí, fiquei responsável, então, de apresentar um pouco a respeito do relatório parcial para vocês. E eu resolvi dividir, então, essa conversa em três pontos. Eu acho que fica um pouco mais fácil, um pouco mais didático de compreender, assim, a ciência do relatório parcial. Então, ficou a introdução o motivo da relatório parcial e, por fim, como funciona, né, para ter uma noção melhor do funcionamento desse desse relatório. Uh, o sistema de extensão ele vem passando por várias multiplicações, né, principalmente agora com uma nova norma de extensão, que é a resolução 75 de 2019. E uma das novidades, como a Carla falou, é realmente o relatório parcial, que foi implementado agora em fevereiro desse ano, e ele veio justamente com esse intuito de dar uma. de complementar o nosso procedimento certificado e proporcionar uma maior celeridade e eficiência na, na emissão desse documento. Então, agora passando o porquê que existe né, esse relatório parcial. Uh, o procedimento antigo, assim, ele era basicamente o seguinte: acontecia na ação de extensão né? e aí geralmente o coordenador ia lá e aí dividia o procedimento de realização dele em várias etapas, só que o certificado da ação de extensão ele só acontecia quando era encaminhado o relatório final da atividade isso às vezes era um pouco ruim por quê? Porque acontece que às vezes uma atividade de extensão dura um ano, dura dois anos ela tem uma é um pouco extensa, e aí o participante ele só acaba tendo o certificado dele ao final da atividade. Então, o relatório parcial ele veio justamente nesse ponto, porque Ao dividir né, a ação de extensão em algumas etapas de realização, assim que uma etapa ela for executada, permite com que o coordenador já consiga emitir o certificado durante a vigência da ação, entende? Então, isso realmente dá uma celeridade muito maior na, na emissão desse documento, entende? E aí, agora a gente parte, assim, para uma questão de como funciona o relatório passado. O coordenador ele acessa aquela, aquela edição do relatório dele, né? ele vai naquela parte que diz procedimentos, aí tem aquela inscrições, planejamento, realização, relatório. Geralmente, na parte de realização, existem várias etapas. Né? Daí eles colocam uma data ali, que é a duração de cada etapa e tudo mais. Aí vamos supor que uma dessas etapas ela se encontra realizada. O que acontece? O coordenador ele, para poder, como já está já executado, o coordenador pode fazer o seguinte: ele vai lá, ele preenche a carga horária executada dessa etapa, né? E aí ele vai na, na equipe de trabalho, nos participantes, e seleciona essa etapa que se encontra realizada. Ele informa ali também a carga horária de cada, de cada participante. E aí depois ele retorna naquela aba de procedimentos na etapa de realização, e aí ele vai clicar nessa etapa que se encontra executada. Tá? Lá ele vai ter uma série de informações para preencher, e aí ao final desse preenchimento, vai liberar uma opção aonde fica, onde aparece uma, uma, uma mapinha falando a uh, situação da etapa, e vai, vai vai liberar um item finalizado, né, então, ele clica nesse, link, nesse nesse item e aí vai encaminhar a, a etapa que se encontra executada para apreciação, tanto seja da Comissão de Extensão ou da Câmara de Extensão. Né? Então, enquanto estiver na apreciação da, da Comissão de Extensão, vai constar onde ficaria finalizada a apreciação. E quando retornar, ah, quando eles derem o parecer aprovando, né, a, a, a etapa que foi se encontra executada, vai constar na bin ali apreciado. Assim que aparecer, que aparecer, essa informação apreciada, o certificado referente à etapa executada que a gente mandou uh, vai estar disponível. Entende? Ficou um pouco, um pouco assim, talvez ficou um pouco confuso só falando. Mas, para deixar bem, para deixar as pessoas mais tranquilas, a nossa colega Tânia fez um certificado, um certificado, não, desculpa, fez um infográfico. E aí, nesse infográfico, assim tá bem visual. Então, nas próximas semanas, aí, vocês vão ter acesso a esse, a esse infográfico. E aí, claro, né, a gente sempre se coloca à disposição assim, de uh, tirar dúvidas e tudo mais. E eu acho que da minha parte assim, foi isso, e uhum. aí, agora acho que eu passo a palavra para a Carla ou o César, que vão é continuar nessa, nesse barco. Muito obrigado, pessoal. Eu queria só assim, ressaltar essa fala do Heitor, dizendo assim, da importância mesmo da, da questão dos relatórios parciais. O relatório parcial é uma demanda muito antiga do sistema de extensão e ele se tornou realmente muito necessário no momento que as atividades de extensão passam a poder ter duração de 24 meses e a certificação será atrelada à aprovação do relatório. Então, uh, nesse sentido, em atendimento, então, à norma de extensão, mas não é só a questão da certificação que o, o relatório parcial vem, vem atender, vem atender também ao programa de bolsas, porque, uh, então, se a atividade pode ter 24 meses de duração, dois anos, então pode fazer o relatório daquele primeiro ano de execução para que seja, então, apreciado de forma adequada pela, pela comissão de avaliação do Programa de Bolsas, que eu esqueci de dizer, é uma comissão formada por professores de várias unidades, da extensionistas de várias unidades da URGS, da Pró-Reitoria de Extensão e da Câmara de Extensão, em que pelo menos dois pareceristas avaliam cada projeto. Uh, mas, uh, além disso, então, além da questão de certificação, da questão do Programa de Bolsas, também vem atender a uma necessidade futura, que é a curricularização da extensão, ou seja, então, para cada final de semestre curricularizável de extensão, o aluno pode ter, então, pode ser fornecido, então, o certificado aos alunos executores, porque esses alunos da, da curricularização, eles não são alunos participantes de um curso de extensão ou de um evento, eles são executores de uma atividade de extensão, e então podem ter a sua, a sua certificação ali também. Mas é isso, acho que podia a Tânia nos falar sobre o material que está sendo produzido, né? Acho que a Mariana só pediu para fazer um, uma intervenção. Se quiser falar agora, Mariana, por favor, fica à vontade. Oi, abriu? Sim, estamos te ouvindo, te vendo também agora. Bom dia. Uh, eu tenho uma dúvida, assim, a gente, uh, há vários anos tinha sido anunciado isso do relatório parcial, mas não estava implementado, né? Uh, nós temos, no meu local de trabalho, vários projetos, programas com durações diferentes, né? Uh, a minha dúvida é a seguinte, logo antes de ser, de fato, disponibilizada a ferramenta do relatório parcial, uh, nós tínhamos uh, iniciado, renovado um programa que é de quatro anos uh, para mais um ciclo, né? Feito uma nova edição, tipo, um mês antes de vir a ferramenta do, uh, do relatório parcial, enfim, algo muito pouco assim antes. Eu posso, então, a gente não tinha previsto o encerramento das atividades, porque não tinha, tinha né, do, do, a ferramenta do relatório parcial. Eu posso zerar tudo que está lá e substituir por uh, procedimentos uh, equivalentes, porém parcializados, para eu poder fazer os relatórios parciais? Pode, pode sim. Uh, justamente é nesse sentido, né, porque que Se não atrapalha, porque foi aprovado daquele jeito, eu posso fazer essa modificação? Não, o que tu podes fazer é comunicar a tua comissão de extensão a respeito disso, né, e, e just, justificando, né, uh, essa questão de tu colocar zero naquela proposta inicial de realização e então registrá-la de forma, uh, então, uh, realmente em partes, né. Em procedimentos específicos com vistas à, à finalização de relatórios parciais. Isso é muito tranquilo. As Comex, é em geral, não dão problema assim, não aceitam, entendem essa situação, né? Então, eu acho que tu tens aí tudo. Sim. Pode entrar em contato conosco, tá, Mariana da assessoria, se tiver alguma dificuldade nesse sentido de como fazer para atualizar esse registro, tá? Tá bem, é não, é só para poder, para que a gente possa se adequar e, e entrar nesse, nesse ritmo também, e é também uh, uma necessidade dos alunos, né, essa questão do, do certificado chegar num prazo mais curto. Então, tá, obrigada. É, a, a gente teve até há pouco tempo a situação também, né, Carla, não só dos alunos, mas que uh, tendo os procedimentos finalizáveis, muda até a forma de a gente pensar a estruturação dos projetos e programas como foi falado, né, então a gente pode pensar nesses períodos de semestre ou ano, né, então a gente tem, por exemplo, os professores que muitas vezes, ou técnicos que, para suas progressões, né, principalmente os professores, para as progressões, precisam uh, ter uh, uh, as atividades finalizadas, né, então você pode começar a pensar nas atividades por semestres, por exemplo, e conforme vai ocorrendo a conclusão, vai encerrando, até depois fazer o encerramento final, então, acho que, que muda bastante até o raciocínio, a lógica de a gente pensar e estruturar né, os a gente, é, claro, porque a gente acabava fazendo, um, a gente acabava incluindo as pessoas que ficam no longo prazo num projeto maior e os alunos num projeto menor, então a gente precisava fazer um outro, um outro projeto, um, um outro relatório, ter, ter duas coisas paralelas, uma maior uhum. e a outra menor para poder uhum. uh, emitir os certificados uh, anuais, né, agora a gente pode ter menos integrar e ter menos trabalho. lá claro, uh, é só, uh, na fazer mais sentido, questão... por exemplo, é, é só de fazer a gestão ali dos procedimentos, né? Esses períodos podem ser organizados pelos procedimentos Sim. e ficar resolvido. Acho que mais uma pessoa tinha pedido então, para tá, falar. Obrigada. Gente, que agradece. Oi, Oi bom dia. É, foi eu que pedi para falar. Estão me ouvindo? Sim. Sim, eu, desculpa, eu entrei ali com o meu áudio tá horrível, não sei por quê. Meu nome é Débora, tá? Olá, Débora, tudo bom. <risos> eu trabalho junto com a Mariana e faço parte da Comex também do IP. Né? Então, essa pergunta da Mariana é importante porque você, a Carla falou para direcionar para a Comex. Né? É que eu entendo que isso que a Mariana vai fazer agora é, já está no, no momento de edição do relatório. Ou, como é que ela vai fazer essa alteração nos procedimentos? Já tramitou né, a proposta dela, agora já está lá em execução. O que, que, ela, vai, o que, que ela vai fazer? ela só vai poder mexer agora com uma edição de relatório, né, então, em que momento isso vai para a Comex, né, porque, na verdade, é só quando finaliza, né, ela tá, ela, agora ela vai incluir procedimentos, a gente vai ver só o final, né, do processo, imagino, então, fiquei com essa questão. Realmente, como tramitação pelo sistema ou pelo exigido pelas normas de extensão, ele não, não passaria de novo pela COMEX, por isso que eu coloquei agora para a Mariana que é interessante ela informar a COMEX, né, conversar com a COMEX, isso não significa que seja pela tramitação do sistema, mas é interessante assim por e-mail e sempre essas coisas é melhor que fiquem por e-mail, que fica documentado de alguma forma, né, Uh, mas realmente aí, depois desse entendimento dessa justificativa à COMEX, pode ser feita então essa adequação, e justamente, Débora, na edição do relatório já, né, porque como a proposta foi aprovada, então é no relatório, e esse cuidado o sistema de extensão sempre teve, tudo aquilo que foi aprovado na proposta, ele nunca é excluído do registro, ah, é possível colocar zero dizendo que ele não aconteceu da forma como planejado ou no período que foi planejado, mas ele não é excluído dali. Agora, há possibilidades no relatório de atualização e de inclusão de outros procedimentos, né? É interessante sim, sim. que a Comex seja informada, é interessante okay. que se tenha esse, esse entendimento entre a Comex, mas pelo sistema não existe uma tramitação específica de aprovação de mudança ali por procedimento. O que existe é quando finalizar um procedimento, então, quando terminar aquele, fizer, conforme o, o Heitor colocou, a informar a carga horária do procedimento, a carga horária de todas as pessoas envolvidas. Se fizer um, um mini relatório, tem um campo de torno de mil caracteres, para se, então, trazer o, um mini relatório daquela etapa específica. E isso vai ser encaminhado para a apreciação da comissão de extensão. Então, a, a certificação e o registro daquela etapa finalizada ela só se dá mediante aprovação na Conex. Uhum. Sim, sim, Carla, uhum. eu até entendi, eu até sei. já é. observei a questão, já tivemos que analisar o relatório parcial já, de algumas, né? Sim. Uh, acho bem importante, assim, vocês vão enviar esse infográfico, porque o, é, o Heitor falou, mas é, visualizando é muito mais uhum. tranquilo, né? Então... Vocês vão enviar, vão divulgar, vai estar no site, divulgar. né? Sim, no site. A Tânia, eu acho que a Tânia pode falar melhor agora a respeito disso, que ela está trabalhando intensamente nessa questão, né? A ideia, só para complementar e passar ali para a Tânia, é justo essa, é de, assim que tiver todo o material completo, a gente aos poucos até já vai divulgando, já vai abastecendo lá, o, o, o, acho que está como dúvidas frequentes, alguma coisa assim no site, né? O Vicente pode me corrigir, mas a gente já vai abastecendo lá, mas assim que a gente tiver um material mais completo, a ideia é até fazer um chamamento e apresentar esse material talvez, ou numa live, ou numa reunião né, com as Comex, com os extensionistas, mas mostrar né, tudo isso que está sendo feito e falar sobre essas novidades, assim como esse encontro que a gente fez hoje, a gente espera que a partir desse encontro de hoje aqui, que a gente possa promover novos encontros e manter né, essa, essa possibilidade de diálogo sempre frequente né, a partir de todo esse trabalho que vem sendo feito pelas equipes. Desculpa, Tânia, passa para ti aí. Bem, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Tânia, eu estou na equipe da assessoria há aproximadamente três meses. Uh, bem, eu vou mostrar para vocês, como os meus colegas já falaram, um pouco do material que nós estamos produzindo. E, bem, esse uh, material, ele foi pensado e concebido a partir das dúvidas que chegam para nós, assim como vocês estão colocando agora, né, preenchimento do formulário, uh, como se dá a tramitação, o um referenciamento, a uh, inclusão de participantes, enfim. Então, a partir dessas demandas, nós pensamos em produzir um material de apoio para, então, dirimir essas dúvidas. E, então, a, a gente decidiu pelo formato de infográficos. Nesses infográficos, nós inserimos as telas dos sistemas a fim de ilustrar melhor os caminhos a serem percorridos. Uh, bem, eu acredito que nas próximas semanas eles já estarão, serão disponibilizados no site da ProHash. e Então, em primeira mão, eu vou mostrar aqui um deles para vocês. Tá ok? Só vou compartilhar a tela daí. Esse, depois o colega Sérgio, inclusive, vai abordar esse, esse assunto, né, que são as inscrições dos participantes, e como eu mencionei, então, a gente procurou ilustrar com as telas, colocando os passos, para tentar ficar mais, facilitar, né, o entendimento com a, visualizando as próprias telas. Então é isso. Eu passo a palavra agora para o meu colega Sérgio, que inclusive ela vai abordar o assunto. Tânia, sem áudio, Tânia. Não, mas eu a Tânia. Ele está com áudio para mim. É, Vocês estão tô, ouvindo? Tô, tô, tô, sim, sim. Eu também estou escutando. Eu... Ah. Está bem. Então, vou passar agora para o meu colega Sérgio, que vai abordar inclusive esse assunto, esse infográfico que eu... De, uh, deixo aí para vocês visualizarem. Está contigo a palavra, Sérgio. Não sei se o Sérgio está tendo alguma dificuldade ali. Sérgio, qualquer coisa... Desculpa, é que aconteceu a, a mesma coisa que, que aconteceu com a professora Adelina no início, eu escutei as, as pessoas falando que estavam ouvindo a Sânia e eu não, não estava escutando a é, tá, tá. é, tudo contigo aí, Sânia. É, tá. uh, bom dia a todos e a todas, né? uh, é um prazer aqui estar nessa live, aí. bom dia aos colegas, prazer em revê-los ainda aqui de forma virtual. Uh, me chamo Sérgio, entrei, uh, não faz muito na, na ProRest, na assessoria, e o que eu vou falar não é muito uma novidade, mas uh, acho que uma informação importante para passar para os coordenadores, para os interessados, assim, nas atividades de extensão, né? Eu uh, vou falar sobre as inscrições online, e também pode ser chamada de inscrições via web. Uh, essa é uma ferramenta muito importante, né, porque ela, além de contribuir com a divulgação da, da atividade, ela traz agilidade e, e também uma segurança a todos os envolvidos no processo, né. Do, do lado do coordenador, ela vai poupar o tempo de, de ter que registrar as pessoas de forma manual, né. Imagina, se forem poucas pessoas, uma atividade com poucas pessoas, até tem vai ser tranquilo, mas se for uma atividade com muitos participantes, aí ficaria bem bem complicado ter que fazer tudo de forma manual. Uh, e também ela passa, uh, o coordenador vai vai ter essa, vai uh, passar a responsabilidade pela inclusão dos dados uh, para as próprias pessoas. Uh, já a parte dos interessados, uh, além da segurança, que a pessoa não vai precisar ter que ficar uh, passando os seus, os seus, informando os seus dados pessoais, né, que são informações sensíveis Uh, por, por toda essa questão de segurança uh, de, dos dados e tal, uh, e vai ter a certeza de que o que ela, o, que a própria pessoa vai estar inserindo seus dados, que vai estar tudo correto, né? Não vai ter esse problema aqui. Uh, feito, se fosse feito pelo coordenador, poderia haver alguma alguma falha na digitação, alguma alguma coisa ser assim, retificada no, no no processo, ali no cadastro e fazendo com que isso uh, torne o, o, a emissão do certificado um pouco mais demorada, né? Vai trazer agilidade, vai trazer segurança para todos. No caso, para solicitar as inscrições, uh, o CPD nos, nos pede um período mínimo de 10 dias de antecedência antes do início de realização da etapa, né? Até porque se, for, se não acontecer isso, o sistema não vai liberar a solicitação. Uh, primeiro, a pessoa vai incluir lá um ou mais procedimentos de, de realização e depois vai incluir o, o procedimento de, de inscrição, cuidando para que a data de inscrição termine antes do início da realização. Isso é uma outra restrição no sistema. Uh, não tem como o, a data, o início da, da inscrição, ultrapassar, pelo menos no momento da solicitação, a realização da atividade uh, no formulário ali da, da atividade nos procedimentos tem que marcar uma opção ali checkbox eu sei que é complicado da pessoa talvez que não tenha muito muita intimidade com o sistema assim de visualizar mas uh, a gente já está preparando o material com imagens assim como os colegas já disseram para facilitar todo todo esse processo né uh, outra coisa quando o coordenador for clicar em solicitação de inscrição via web para encaminhar o pedido para o CPD, vai abrir, nesse momento vai abrir uma caixa. E, ou o coordenador pode simplesmente informar a quantidade de vagas, ou se, se houver alguma particularidade na inscrição, ele já pode informar nesse momento. O que pode acontecer? O coordenador solicitar uh, suplente. Uh, ou algum questionário que possa ser uh, destinado aos, aos interessados na inscrição antes do, do, de confirmar a inscrição, né? Isso aí também facilita, porque geralmente isso era, fei, era feito através do, do Google Forms, se eu não me engano, uh, e daí isso aí pode ser trazido para o sistema de extensão. Uh, após essa, essa, esse processo todo, o CPD vai ter os, os dias, que também depende das demandas deles e tal, para realizar, para implementar a, a inscrição. E, e ele também vai encaminhar para o coordenador um link, que esse link, a inscrição, ela, vai, ela fica aberta no portal. E com esse link, os coordenadores poderão informar em outras plataformas, uh, em outros sites, vai poder divulgar a sua atividade, né? Aí também, isso também vai facilitar e vai ampliar o número de, de inscritos, de, de envolvidos, à procura pela, pela atividade, né? Uh, não é uma é uma coisa... É bem simples de fazer, uh, só cuidar esses, esses pontos. Uh, a inscrição não pode ter, ultrapassar o período de realização e e ter marcado o checkbox ali, uh, inscrição via web, tá? É bem tranquilo. Uh, outra, também é difícil da gente ficar, uh, meio, ficar meio abstrato, né, falando só, mas a gente está formulando ali, já está fazendo os infográficos, e vai ser bem tranquilo. Uh, algumas questões mais particulares de, de inscrições, a gente pode tratar pelo e-mail da assessoria ou a gente pede também algum auxílio para o CPD, né? Nosso colega está nos, sempre nos ajudando quando tem alguma coisa que a gente não consiga resolver através do, do nosso e-mail ali. Uh, então, agradeço a todos e qualquer, qualquer dúvida que precise, aí estamos à disposição para saná-las, né? Agradeço a todos e a todas e passo a palavra. Obrigada, Sérgio. Deixa eu aproveitar, sim, e, e trazer, assim, uma resposta que eu vi que a Mariana está colocando no chat, se qualquer um pode se inscrever via web, sim, se existe algum mecanismo de aprovação pela coordenação do projeto, sim, uh, quando a pessoa faz a solicitação, Mariana, via web, assim, da forma como o Sérgio explicou, né, então, Uh, ela tem uma, um campo, uma caixa assim, depois que ela encaminha a, dizendo que quer inscrição via web ela tem um campo em que pode trazer todas as informações necessárias à a à inscrição da sua atividade então se ela quer acrescentar algum questionário para esses uh, para esses participantes, se quer fechar o público, filtrar o público de alguma forma possível, se quer fazer uma lista uh, de, de uh, reservas assim, para as vagas, né? Então, uh, isso é possível sim, é possível fechar o teu público de forma uh, como for melhor no teu, na tua atividade de extensão. O CPD vai gerar um link e passar para ti, como coordenadora, para então que tu possa divulgá-lo da forma que, que for necessária a tua atividade. Uh, isso considerando, assim, a, a diversidade que nós temos entre as atividades de extensão, né? Seria muito difícil ter um padrão único que atendesse a todas, a, a todas as atividades. Então, uh, fica um trabalho quase que pessoal, personalizado, assim entre uh, o colega lá do CPD e o Lázaro, trabalhando com o coordenador do projeto da forma mais automática possível, mas de uma forma muito, muito pessoal assim também. Sim, o sigilo profissional. Uhum. Carla, uhum. só pegando esse gancho assim, pois é... é... Né, eu também como ali na, na clínica às vezes tem atividades que precisam ser só para alunos da psicologia, ou só gradu, graduados em psicologia isso, como é que isso vai ser possível por exemplo, como que a gente vai controlar isso né? porque não basta só informar que é graduado em psicologia né? houve uma pergunta ali, possível anexar arquivos no formulário, vai ser possível? Sim, sim ah, Sim, é possível, é possível anexar questionário, é possível, eu não sei se eles podem anexar arquivo, mas aí tu pode verificar isso direitinho com uh, o pessoal no CPD, e nós podemos uh, articular contigo isso, porque é claro que as demandas, como eu te disse, são diversas, né, e diversificadas, né, e, e realmente bom, se isso não foi pensado ainda, pode-se ver qual é a melhor forma de atender emergen emergencialmente nesse primeiro momento, mas já se conceber isso para as próximas edições. É, no caso, uh, as, uh, é enviado, as perguntas são enviadas nesse, no momento em que abre essa caixa, uh, o questionário é, um questionário é enviado, e o que, que pode ser feito em relação à a, a restrição? Uh, não digo restrição, né, mas um público em específico. Uh, é, uh, pode ser solicitado que os inscritos, além do questionário, os inscritos podem ficar numa lista de, de espera, digamos assim. Aí vocês vão analisando, uh, dependendo do, do que foi respondido nos formulários, e vocês podem alterar a situação de inscrição para confirmar, entendeu? Pode ser feito dessa forma também. Certo. Eu não quero né, que a gente se alongue muito a ideia é que a gente pudesse uh, conversar aí cerca de uma hora e meia nesse, nessa nossa roda de conversas, né? Mas eu vejo que o pessoal está animado, então se mais alguém tiver alguma colocação, acho que a Solange tinha levantado a mão, não sei se está... O Marcelo também quer falar, então fiquem à vontade, né, pessoal, para que a gente possa, né, acho que os colegas já fizeram todas as suas exposições, a gente pode abrir esses minutos finais aí da, da roda de conversa para mais algum questionamento, enfim, né, suas, as considerações do pessoal que está aqui com a gente, né, e depois, na sequência, a gente encaminha para o encerramento. A gente não te escuta, Marcelo, ou eu não escuto, Marcelo, não sei. Não, não escuta. Nada. Também não escuto. José Francisco pede na sequência, Carla, para a gente falar um pouquinho também sobre as situações do certificado, quando é pago, quando é gratuito, né? Então, a gente pode falar um pouquinho dessas situações depois também. Enquanto o Marcelo tenta ali ativar o áudio, não sei se a Solange quer fazer alguma colocação, está com a mãozinha marcada. Se você quiser botar no chat, né, Marcelo? Alô, alô? Oi? Agora pegou o áudio. Agora sim, Marcelo. Vai, é, vai, ele, vai. Ele, tava, ele tem algumas possibilidades de microfone aqui e, e tava, não estava não selecionando o microfone do computador. Assim, não, era só uma questão... A Mariana fala ali em, em dados sensíveis, né? E eu não sei bem qual são é os dados que eles estão trabalhando ou quem teria acesso a esses dados. Só que agora, a partir de agosto do ano, desse ano, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e que pega direto todo e qualquer dado, né? não só os dados sensíveis, como também outros dados que a gente armazene. E nós, enquanto universidade, somos responsáveis por esses dados, e aí está tudo isso dentro do que se chama de tratamento de dados. Tá? Então, tem toda uma regra, um regramento para esse tratamento, inclusive de onde eles estão armazenados, como coletar, o que coletar e quem pode acessar, que eu acho que é o caso que foi mais crítico ali para a Mariana, né? que é quem pode acessar dados que estão colocados lá, não, não, não sei se eu entendi bem, mas a, a, a, essa legislação ela é bem nova, né? ela tem um ano e passa a funcionar a partir de agosto desse ano, né? do ano passado, e ela é muito importante para isso, né? em relação aos dados que nós, enquanto universidade, quanto serviço público, armazenamos. Ela tem todo um regramento ali, claro que não cabe aqui, mas ainda é interessante olhar isso, porque isso já está regulamentado por, por essa legislação. É, até não é de armazenamento dos dados, te agradeço, o a, a Lema, uh, como, como a gente fala, o nosso envolve atendimentos de saúde, nas reuniões dos projetos são discutidas as situações das pessoas atendidas. Então, a gente não pode permitir que participem das reuniões do projeto pessoas que não estão uh, dentro do escopo do sigilo profissional, assim. Né? Então, não... Por exemplo, mesmo, mesmo, mesmo o senhor, o professor, não poderia participar das nossas reuniões porque o senhor, não entendo que não é da... Por exemplo, não é psicólogo, não é fonoaudiólogo, não está dentro, submetido... Ao nosso sigilo profissional. O senhor, por exemplo, não poderia participar da reunião, né? Então, tem que ser graduandos específicos que já tenham, por exemplo, não, né? isso é O um tratamento de directa, dados. Alguma... É. Mariano, isso está previsto no tratamento de dados? O tratamento de dados Sim. é a coleta e também como eu acesso e manipulo esses dados. Né? É, um, é um complexo integral. E, o, e os dados, eles. Tem, tem várias classificações, alguns seriam, uh, não, não, não, não é aberto para todo mundo, que é, o, que é o teu caso, né? Sim. Então, mas eles caem dentro dessa legislação, essa legislação... Ainda sendo nós, verbais é também. Talento. Isso, eu quero colocar também, assim, nesse sentido, né? Uh, uma é que se é alguma reunião, alguma atividade dentro da tua atividade de extensão, tu vais fazer toda, então, a forma de, de fechar e filtrar quem vai participar naquele momento, inclusive, quem vai ter acesso, então, tu tens autoridade e autonomia com relação, então, a essas informações na, na tua atividade de extensão. Uh, outra coisa é com relação a essa questão dos dados, nós já estamos em contato, assim, já fizemos algumas consultas para verificarmos os dados que nós temos pedidos para a, a inscrição de pessoas externas na URGS. E, e já estamos em contato com, assim, solicitando ao CPD a exclusão, por exemplo, de informação ali. Consta ainda para pessoa externa preencher sexo masculino ou feminino. É um campo que nós vamos excluir. Outro campo que, é, que, que consta ali é endereço, nós não precisamos mais desses endereços e ele ainda tem campos dentro do endereço que são obrigatórios. E, na verdade, o que, que acontece? Endereço era um campo necessário há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, quando o sistema entrou no ar em que os certificados eram impressos na ProRest, eram encaminhados ao coordenador do projeto via malote do. Né, uh, do protocolo, num envelopinho pardo, cada um dos certificados assinado à mão pela ProReitora, e, e eram, então, uh, endereçados pelos coordenadores, muitas vezes, pelo correio para os participantes, por isso, a justificativa de endereços ali. Isso não, vai, não precisa mais, né? Então, uh, esses são campos que, que vão sair, e vão sair bem em breve agora, porque nós já estamos articulando, articulamos também com relação a quais os dados que são possíveis de ficar visíveis ali, e nós precisamos de dados como e-mail, como CPF, ou alguns dados pessoais que são necessários para que se evite a duplicidade de registro e a impossibilidade de, então, participação das pessoas nas atividades de extensão. Então, assim, nós temos procurado em tudo atender a legislação, viu, Marcelo? E estamos do, tomando providências contra isso, mas, assim, tranquilizando a Mariana que na, na atividade de extensão, cada coordenador realmente tem a liberdade de fazer todos os frio, filtros necessários à sua execução, tá? Só uma, uma questão ali a, a Solange perguntou se a, se a inscrição de vai poder ser por etapa, por procedimento, né? A cara já respondeu que sim. Uh, no caso tinha assim, só a solicitação, não pode uh, concorrer com a, com a primeira realização, no caso, na atividade. Mas após a, a solicitação de inscrição, que já tiver tudo certo, já for iniciada, o coordenador tem liberdade para alterar a data ele pode, pode ter uma etapa de inscrição e ele só vai ali alterando o número de vagas e a data da, em que a inscrição será aberta no sistema, tá? Perfeito que Não ficou se faltando falou. responder ainda ao José Francisco a respeito Isso, da isenção dizer, dos Antes de a gente encerrar, acho que da Solange da Mariana foi, da isenção dos certificados, que a gente pode falar como é que está sendo. Queres falar ou eu falo? Acho que pode falar, né, Carla? Eu também. Deixa eu te dizer, então, José Francisco, o que, que nós temos. Existe uma portaria uh, na, na, na URGS, é uma portaria assinada por todos os pró-reitores de acadêmicos, pela CDTEC, Biblioteca Central, e fazendo, isso, então, assim, uh, trazendo taxas para, então, a emissão dos documentos na URGS. A taxa de inscrição, da, desculpe, a taxa de certificado de extensão, eu acho que é a mais baixa de todas, né, é seis reais por certificado. E ainda assim, não é por forma de participação registrada, é por pessoa mesmo registrada na atividade de extensão, tá? Uh, o que, que nós temos, então, atualmente? Nós temos é que todos os alunos da URGS, sejam eles de graduação, de pós-graduação, de uh, fundamental lá, né, com colégio de aplicação, com curso lá na, na IPH, uh, eles são isentos. Então, sendo aluno com matrícula ativa, ele é isento de certificado em função de que ele pode levar esse seu certificado para as congrades e validar isso como horas complementares no seu histórico. Se nós temos a universidade pública, então ele não vai pagar por isso. Tá? Então, o certificado é público e isso foi um, uma demanda do DCE, que foi atendido ano passado assim através né, de um, um processo judicial e foi uh, contemplado nesse sentido 100%. Então, para alunos da URGS, seja de qual nível for, né, uh, sempre falando, né, de nível estrito-senso, não é o caso de especialização lato-senso, né, uh, eles então são isentos de de pagamento dessa taxa outra coisa que nós temos a norma de extensão atual ela foi toda pensada para a curricularização da extensão então para a curricularização de extensão retoma numa universidade pública as pessoas não são uh, não, não devem pagar então ali no, no sentido de da sua execução né então isso está sendo tramitado nós estamos assim várias conversas com câmara com a uh, controladoria, então assim, a, a ProRest está tomando providências no sentido de solicitar que seja bem clara essa informação, né, de forma legal, mas uh, então de ver quais são os casos que uh, vão ficar com isenção da equipe executora e quais casos que não ficarão em função justamente de, provavelmente assim, de aqueles uh, projetos de extensão que movimentam muito recurso por interações acadêmicas, né, e, então, assim, nós estamos em tratativa com relação a isso também. Eu não sei se Eduardo e professora Adelina querem colocar mais alguma coisa, mas, em geral, eu acho que que nós temos atualmente é isso. Não, fosse muito clara, Carla, toda a equipe, eu quero até parabenizar toda a equipe, que foi maravilhosa, eu acho muito esclarecedora, eu tenho acompanhado aqui as observações, né? e vamos pensar numa forma de a gente se comunicar mais uh, uh, intensa, uh, digamos assim, mais frequentemente, porque eu acho que isso tudo ajuda, né, e traz só benefícios para todos. Então, eu quero, antes de encerrar, parabenizar toda a equipe e todos os presentes, né, que estão aqui, inclusive nos ajudando, colaborando, e dar sugestões, e... e, e, e participando, então estamos muito contentes com o nosso encontro de hoje. Perfeito, não sei se tem mais considerações ou, ou... o pessoal está escrevendo ali. José Francisco, ah. fale, por favor, fica à vontade. Então, eu queria só aproveitar para esclarecimentos, então, que é... Está é... me ouvindo? Tá. sim tá é, são então ficou eu vi que já vi essa reportaria então que tá ali fala dos, dos estudantes mas então por exemplo uh, então fica em, claro que então por exemplo se eu convido um colega meu para ser organizador do, do do projeto ele tem que pagar por um servidor por exemplo e os externos então por exemplo professores que é o meu caso ali que vai ser acontecer em novembro agora Professores e os estudantes da, das escolas, eles todos têm que pagar individual R$ reais para ter o certificado. Por força da portaria, por, por enquanto, sim. sim. O que pode acontecer é não ser eles pagarem o certificado, mas ser então a atividade de extensão daí precisa. Trazer essa questão, sempre a questão da movimentação financeira das atividades de extensão, ou são pela unidade, pela conta única da URGS, né daí por uma transferência orçamentária, ou então por uma fundação de apoio, que daí entra o pagamento da Gru. Uh, mas uh, essas situações, então, ainda, né, ainda vão ser tratadas, como eu, como eu tinha colocado, mas em geral é isso sim, tá? Uh, eu queria trazer ainda informação, agora eu não me lembro, subiu aqui o. Gabriel tinha feito alguma pergunta? Bom dia, tem uma dúvida referente ao certificado parcial. Se o participante pagar R$ 6,00 para emitir um certificado de etapa e emiti-lo, ele terá que pagar novamente a as próximas? Sim, porque ele vai considerar como. Uh, é diferente do, do certificado final se ele emite um certificado final, ele tem o certificado de toda a atividade, a hora que ele quiser certificado, ele não precisa fazer esse pagamento de novo, mas quando é finalizado um procedimento e ele tem esse procedimento como a certificação desse procedimento específico, e depois ele fez da mesma atividade, digamos, ele fez o módulo B, por exemplo, e ele ainda está com dois certificados parciais, aí nesse caso sim. Olá, me escutam? Sim, perfeito. Oi, eu só... É... Desculpe, eu estava sem áudio, então eu perdi uma parte também de sair e voltar. Eu só queria ressaltar, assim, né, novamente a... A, a importância, né, do, do evento, esse acho que foi muito esclarecedor, com muitas dúvidas que a gente estava enquanto departamento, enquanto COMEX, e é nesse aspecto que eu queria ressaltar, assim, é, oportunamente, né, eu acho que enquanto COMEX, é, a gente tem várias dúvidas ainda e a gente recebe muitos uh, muitas solicitações dos próprios docentes, né, dos departamentos. Então, queria ressaltar a sugestão que coloquei ali também no chat de que oportunamente a gente possa é, ter encontros, né, talvez até alguma capacitação direcionada às COMEX porque ainda há dúvidas também do papel da Comex em relação à curricularização da extensão, por exemplo, né, e, e também é, em relação a essas mudanças no sistema. Então, é muito destacável, assim, os infográficos, acho que essas informações vêm muito para a gente poder, né, assimilar, conhecer e também é, é, compartilhar com os colegas nos departamentos, e, mas acho que esse encontro para tirar dúvidas, né, para esclarecer é, sincronamente, assim, ajuda bastante. Então, queria deixar essa sugestão a partir também da Comex do, do IP, né, é, mas também especialmente é, pelo Departamento de Serviço Social, que que eu gostaria também de destacar, né, por essas, uh, esses desafios que a gente vem tendo, na medida que vamos pensando a curricularização, vamos olhando para os projetos que existem hoje e as dúvidas dos docentes para também uh, fazer alterações e mudanças, né, uh, nos seus projetos e ampliação também, incluindo uh, participações externas, né, que foi bem esclarecedor, em relação a isso também que a gente vem pensando. Então, queria agradecer eh, essa oportunidade de estar com vocês e parabéns aí à ProRest, né, por eh, oportunizar esse momento pra gente. E se for possível disponibilizar, gostaria de repassar a Comex e aos colegas. Obrigada. Já está agendado reuniões com a Comex aqui na minha agenda. Nós vamos é. conversar e vamos nos organizar, pode ficar tranquila. É, ah, na, verdade, na verdade, isso tem sido sempre assim, um, um trabalho conjunto da pró reitoria de Extensão com a Câmara de Extensão no sentido de a, trazer assim, essa aproximação com as comissões de extensão e trazendo tanto na questão da legislação da extensão quanto a questão uh, né, da tramitação da extensão que diz respeito claramente às Comex. Né? E, e assim, realmente, nós fomos pegos, assim, de, além de muito trabalho, a questão do trabalho remoto, a questão da mudança da legislação, a questão de mudança de gestão e mudança de gestão da Câmara de Extensão também, então foram assim, coisas que, que atrapalharam um pouco né, o andamento, mas, mas isso realmente está no nosso horizonte, porque nós entendemos realmente bem necessário, bem necessário essa parceria. Certo, estamos à disposição também, se precisarmos chamar, né, estamos juntos, estamos também participando do fórum, da extensão, né, e, e envolvidos, a gente já chamou o professor João Neto é, no nosso departamento, né, para também discutir as questões pedagógicas, mas essa questão formal, né, tanto da, da normativa quanto do sistema e, e das possíveis alterações, né, possíveis transformações, diria, no âmbito dos projetos, é, numa perspectiva interdisciplinar também, e interinstitucional e externa, é, eu acho que é muito importante a gente ir acumulando, né, para poder identificar o que é possível e nos desafiar também, né, porque eu acho que a extensão é isso, ela é muito, é, é muito ampla, né, as possibilidades são imensas e a gente precisa aí discutir, qualificar, então, muito obrigada, e eu queria ressaltar de novo, né, que o atendimento da ProRest tem sido muito imediato, assim, e muito importante para os extensionistas, né, e, e, a, e as Comex também. Então, obrigada, gente, vou pedir aqui para me afastar que eu tenho uma outra atividade em breve. Um abraço, obrigada pela oportunidade. Um abraço, Perfeito. Né? Uhum. Eu, eu já deixei um agradecimento ali no chat para todos que, que né, estão aqui com a gente, né, devido até o horário aí, já avançamos um pouquinho né? Eu queria... Queres falar, Carla? Sim, eu só queria falar mais uma coisinha que eu passei muito rapidamente só quando citei a presença da Amanda, mas é dizer assim, ó, que a extensão, além da questão da curricularização da extensão, no nosso horizonte consta a avaliação institucional da extensão né, isso deve ser a, a, a comissão própria de avaliação da URGS está providenciando um instrumento de avaliação da extensão em que, então, os alunos, os extensionistas, todas as pessoas que participam da extensão poderão trazer pontuação para a universidade em função da extensão que, que desenvolvem. Não, perfeito. Acho que são muitos tópicos, né? Uh, como a, a Solange acabou de falar, a extensão é enorme, né? É um universo, e a gente tem tantas coisas para tratar, e com certeza a gente vai repetir esse mais encontros, assim como esse, que foi tão né, frutífero, né? Então, só agradecer a participação de todos, né? Contar com vocês para multiplicar e o que a gente discutiu aqui, a gente vai disponibilizar o material, Vicente, o pessoal do Núcleo de Divulgação vai né, vai, vai trazer mais informações, tanto do que a gente tratou aqui, né, quanto uh, atualização das nossas redes, a partir dessas informações e do próprio conteúdo em si uh, desse encontro, né, e desejar a todos, né, um ótimo dia ainda de salão, a gente tem uma série de atividades, assim como a gente fala hoje, só, né, no, no, no 22º do salão de extensão, aí são mais de 20 atividades, né, propostas pela ProRest, além de todas as outras, né, nessa semana, né, e hoje à tarde a gente uh, tem mais uh, atividades, temos atividades do Planetário, às, às 15, atividade do DDC e da Ponto às 18, né, assim como o Música uh, às 20, e o Tela Virtual, né, Um especial da Sala Redenção, hoje às 19 também. Então, né? quase que a cada duas horas ainda seguimos com atividades aí no, no Salão de Extensão, assim como amanhã, né, então convidar todos para que permaneçam juntos com a gente nessa intensa programação, aproveitando o restinho aí dessa semana uh, do salão, e só agradecer.